sim cara exatamente mas o disse para as pessoas cara trabalharem e comprarem drogas a vezes o dinheiro da família para isso eu concordo com ele cara Enfim, cara, o que aconteceu? Exatamente, cara. Antes do filme do podcast, tava discutindo sobre drogas, cara. Inclusive, de certo, se você fumar muita maconha, você não morre, você dorme. Mas se você usar muita cocaína, você morre. É uma parada, da, o, o ruim da cocaína é que ele é um produto químico. E daí você nunca sabe qual que é a dosagem que tá naquele pó. Ai, cara igual o faz a pessoa se enfraquecer e acabar morrendo, como disse o Igor, 3 cara enfraquece a pessoa, né, nessa discussão do podcast, né, que eles estão discutindo, o cara disse que tinha, teve um amigo dele que morreu por causa do crack, né, ele ficou muito fraco e, por exemplo, ele sobreviveu um acidente de ônibus. Mas que porra é essa? Só que quando o cara tropeçou o no chão e bateu com a cabeça e morreu, que é um idiota, ele não acreditava, que. né. Era... Desculpa, chega até ser engraçado porque o cara subiu um acidente de ônibus e não sobreviveu é um abatido no chão. Não tem graça, você tá rindo? É bizarro, mas enfim, e o que eu Disse se quiser fumar para comprar o próprio dinheiro para não roubar os pais, não ser produtivo. Eu concordo, sei por Eu tenho Tem vários exemplos de pessoas que roubam, né? Dinheiro. Então, pelo menos você vai ser produtivo, você vai estar trabalhando para conseguir o dinheiro para comprar com as drogas. O só é ser pelo menos você vai ser produtivo, você vai ajudar a sociedade. Então, eu concordo com o cara, galera. Realmente você tem que ser produtivo. Glória a Deus. Você não pode ficar roubando o dinheiro das pessoas para comprar drogas, por exemplo. Eu não concordo com o Igor, cara. Realmente, velho. Mas as drogas sintéticas vão te matar, ligado? Então, você não sabe a dosagem e tal. Você já... As naturais você já sabe, cara. Então concordo com isso. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, cara. Olha essa timeline que tá aparecendo na sua tela pra fazer esse vídeo. Então demorou pra caramba. Não diz com que a tem potencial. se você compartilhar o tá também é demais, velho. Entendi, gente. Tchau, galera.